Fala rapaziada, hoje acordei com muitas novidades na minha loja do Brawl Stars Dá uma olhada o que apareceu e eu vou comprar tudo mano, se liga só okay. E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vamos diretamente correndo pra nossa loja meus amigos Já estou aqui na loja e também estou no... Companhia de dois malucos que estão aqui embaixo, tá? Que aparecem aqui embaixo: o Rebola e o Xarope. E aí, Xarope, fala, Gabriel, Xarope, tudo bem com você? Salve, salve, mano. E aí, tranquilo? Bora não? comprar isso tudo? Bora, bora comprar tudo, mano. Ô, Reboleira, bora comprar um negócio? Não, mais ou menos, não vou gastar tanto assim, não, viu, Rebola? Ah, bora, irmão. Eu já cumpri a <risos> minha, né, apoiando o Bruno Clash na loja, então uh! tem que fazer a rua sempre. Aí sim, ó. É isso aí, eu tenho que vir aqui no fundão já para colocar aqui no, no código BRUNOCLASH, inserir IGG, se apoia o canal Bruno Clash como o Rebola fez agora há pouco. Ele mostrou até pra mim no, no Whats também, comprando aí o, o, o vírus, né, o 8-bit vírus. Exatamente, né? skinzana top. Top, braba. Ó, rapaziada, veio muita novidade aqui, ó, presente do tio Buu. É. Brawl Lunar, Super Pracote Brawl Lunar, reações, tem tudo. E também veio o acessório da Taro, o novo, corpo fechado. E também aquele baúzinho grátis. Mas além disso, nós vamos comprar também o Cadete Estelar Bull. É isso mesmo, comprar e apoiar o canal Bruno Clash. Mas antes vamos começar pelos grátis, ó. Pegar o presente do tio Bull aqui, ó. Tem moedas e também uma uma nova reação também pra utilizar ali pra ganhar. De graça é de boa, até injeção na testa, né, boleiro? Ah, ah meu, o é sempre bom, e esse daí do Brawl Lunar é bem bacana, Na hora, hein, diferentão, né? Quem tem, tem, quem não tem já era. Ó, abri aqui mais uma cacheta, só veio o ouro, né? Porque eu tô, tô com tudo ali prontinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui, tem grátis aqui, ó. Mais um duplicador. Vamos pegar o acessório da Tara. Acessório da Tara, mil de ouro? <risos> ah, meu amigo, já comprei, meu mano. O, o Xarope é três mano ali, vai fazer um exército de tarinhas. Exército demais, tá muito bravo Você é louco, doideira, doideira. Reboleira, gostou da, da skin Do Cadete Estelar do Bull, você tá louco Ah, mano, que skin Pesado. top, hein, Brunão Tá entre as mais bonitas do jogo E os efeitos dela Bonito. Eu só não gostei que na ult não tem efeito. tá ligado Continua ele só correndo, mas, mano Podia Os ter de nenhum... disparo já estão Maneiros também, e o somzinho a, a voz dele mudou Tudo tá diferente, eu curti demais Podia ter um efeito tipo de raio, né, ele... Tipo, é, alguma da hora, assim, seria é da hora Bom, vamos comprar aqui então também Tá na mão, moleque Compramos, hein, cadete estelar bull Você é louco, na hora que ele pula o óculos sai da cara dele Tipo, volta também, muito louco Top demais, hein, top demais, ó Além disso, nós vamos também Comprar a colete piloto Colete piloto, mano, que da hora Colete piloto tá da hora também Vamos jogar um com cada um, tá bom Colete piloto, ah moleque Meus manos estelares aí, tá tudo chegando Colete piloto aqui, colou já tá valendo, e também... Ah, já de quebra aqui, vou pegar logo esses... Não, faltou uma gema, mano, uma gema Pra pegar o... as reações Mas tá tranquilo, não tem problema não, depois eu pego Vamos fazer o seguinte, vamos testar as comps aí Vamos tentar tentar as doideiras Vamos ver o que vai acontecer Só bora Bora lá então, vamos começar a futebrar. Tá valendo Vamos lá então, tá valendo agora, rapaziada Tá maluco, hein, vamos ver o que vai acontecer aqui Ixi, já apareceu uma coleteira Bravo, bravo. Pegando pegando minha... Vem pra cá, vem pra cá. Ah, is... Putz, merda. Preciso pegar minha ulti, minha UT, minha ulti. Ei, caraca, não posso tomar esse dano. Tô recuperando... vai dar ruim aqui, hein. Bolete, me pega, hein. Vamos defender, vamos defender. Tô meio rascado aqui, hein, rapaziada. É achei ele. Deu, deu, deu. muito. Você é louco, ah. jogadinha do corvo. Ixi, boa bola. Bora, bora, bora, bora. Tô com o super, hein. Quero ver esse exército aí, hein. Ah, nossa, a coletes, mano, foi muito ligeira. Ela Acho usou bem na tudo. hora, ela usou bem na hora. Nossa. Consegue segurar? Caramba, a colete me quebrou, mano. Nossa, a colete tá me. Usa o tá sólio! Me... Saraivano. Morto. Vou, vou, vou, vou. Morto. Peguei aqui. Empurrei. Agora é só matar. Boa. Acho que dá, hein? Boa, matando Vai, lá, vai, lá, vai, lá, vai lá, não. Ó, exército, exército, moleque. Olha isso. <risos> mano, muito bom, muito bom, muito bom o exército, mano. Você tá louco. Caraca, é vou vale. ter que fazer o gol. Vamos tá opa. Aê, boa. Ai, nossa. Bate nele, bate nele. Ah, ela escapou. Eita! Boa! E lá pra frente? Vamos que vamos. Aqui, mano. Vai abrir tudo, A hein? A vantagem é nossa, hein, mano? Uhum. Eles Só têm dois de perto, mano. Ah, tem que tomar cuidado com o colete, mano. Pega pro lado. Ela me matou. Volta pra trás, joga é, pra mim. Tô com medo de jogar pra você e ele entrar, ó. Exército agora. Caraca, bateu. um monte! Nossa, Nossa, bala, boa. É o exército! Matamos. Boa, vou deixar com você. Eu pego, eu pego. Agora eu vou usar o acessório. Eu preciso pegar minha ult de novo pra poder. Se eu pegar minha ult, dá muito bom. Eles demoraram, mano. De novo, eu só ter rodando a bola de novo, rapaziada. Boa. Vamos que dá tempo ainda. 15 segundos. Batei a, a Shell, tá só a Colete. Vamos, não sobe. Tô no morte eu acho que dá, Bruno. Nossa! Você é louco! lá, Bruno! <risos> Caraca! Bruno é tóxico! Louco, mano! a, a, a ult lá salvou mano! A ult. Te salvou, rapaziada Tá maluco, a ult salvou ali Ufa! Deu doideira Deu doideira, mas vamos lá, bora mais um agora Com outro Brawler Bora lá então, agora testar o, o Buu, né O Buu parece um, um Power Ranger, segundo o Reboleiro aqui. Aliás, junta ele, junto o Brock Também dá pra fazer uns um super-heróis ali Reboleiro Dá quase pra fazer uns um super-heróis ali Uma Liga da Justiça, praticamente Ai, caramba Vamos ver, vamos ver Tô voltando, tô voltando. Avancei dois que eu curo. Eu avancei. Boa. Bora, bora, bora, bora. bora, bora. Pera, pera, pera, que eu tô longe. <risos> Achei que você chegava. Ah, tentei travar ali não deu. Vai dar ruim. Então você volta, ah. roubou. Então, ter que usar mais o. Um Pocuzão. O problema é que, tipo, vocês ficam longe, aí não tem como alcançar. Ah, nossa. nossa! Ah, não vai dar. O que aí, mano? Não entendi não nada. Não deu nada, não deu nada. Vai, vai, vai, avança, avança, avança. Não vai dar, eu vou morrer, cara. Não é invencível também, não. Não é invencível, não, não tem jeito. Será que dá? Não. Acho que não. Oh. Boa. Matei dois. Boa, boa, boa. Vaza, vaza. Fazer, fazer, fazer. Aê. fazer. Aê. Boa. Aí sim. Um a um. Vamos lá. Vamos pra doideira. Tô aí que eu já usei meus pisão Opa, opa. Aê. Só vai, oh. só vai tá comigo ah ele saiu fazer fazer fazer boa é. remoleira boa remoleira mandou muito Nós. é isso funcionou funcionou moleque agora vamos testar a colete né só as skins tops bora lá ah eu vou tentar colar assim tem que aparecer eu não, eu não prometo ficar o tempo todo mano que eu preciso fazer é. mais um roteiro ainda fiz um hoje já acredito não vai ser meio que narração, né? Você vai meio que só, ter lá, né? Você narração, sim. Você vai fazer pique narração, é? Ó, oh, acho que você é louco. O bagulho é louco, João. Entendeu, entendeu. Foi, foi. Boa, matei. Ah, boa. Na hora que eu ia colocar o Superzão pra poder pegar todo mundo, você entrou. Topster. Okay. Boa. Ah! Nossa, salvei, salvei, salvei salvei. Caraca, na hora que eu pulei Deu bom, deu bom Você é louco, isso aqui foi muito rápido, mano Top demais, top demais, hein Tá maluco, tá maluco É isso, rapaziada, conseguimos aí as vitórias E ó, oh, tá legal demais, mano O Brawl tá ficando muito top Gostei do, do exército de Itara E também das skins novas Vocês curtiram também, rapaziada? Ah, topzera, hein, Brunão? Você é louco, essa tá é, atualização espacial ficou top, irmão. Ficou top, ficou top. É isso, meus amigos, muito obrigado a todo mundo que assistiu por aqui. O canal do Rebola, ó, pra quem não sabe, tá aqui na descrição, o canal dele do YouTube e também de lives, porque ele também faz live na Twitch aqui, como eu também. Então os links dele tá aqui embaixo, não esquece de ir lá e mandar aquela hashtag, Vim pelo Gordito. E é isso, rapaziada, valeu, xanapeta, valeu, Reboleira. Pois. Nós! Tamo junto, manos! Um abraço e até a próxima! Falou!